Oi, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre cicatriz pós-operatória e exposição solar. Interessante esse tema, né? principalmente no verão. Vamos lá! Após a cirurgia plástica tão sonhada, é natural que você queira colocar aquele biquíni que já não usava há muito tempo. Recebo fotos de várias pacientes mostrando seu novo visual na praia ou no clube e super felizes com o resultado da sua cirurgia. Mas não é incomum, no seu retorno ao consultório, elas terem um relato de manchas no corpo, principalmente na área de lipoaspiração, referirem que a sua cicatriz ficou mais escura e até que começou a ficar mais grossa também. Será que esses relatos têm fundamento? Infelizmente, tem sim. Quando estudamos sobre a relação do tipo de pele cicatriz, já é consenso e conhecimento de todos que peles mais escuras têm uma tendência, uma maior tendência ao desenvolvimento de queloide. Contudo, a atual miscigenação mistura da população dificulta o enquadramento dos pacientes com as variadas tonalidades de pele em classificações para avaliar esse risco. Pele branca ou caucasiana, mulato, pardo, hispânico latino, amarelo oriental, ou oriental, mongoloide ou negro ou negroide. E essas variações todas aí nos confundem. Estudos mostram que pessoas oriundas de países de clima temperado ou frio, quando residem em países tropicais, aumentam a incidência dessas cicatrizes alteradas, principalmente nas áreas de maior exposição solar. E aí está o problema, não é só a pele escura que pode desenvolver queloide. Muitas pessoas não sabem que a exposição ao sol pode gerar uma cicatriz mais grossa também, além de deixá-la mais escura. E esse problema, se você não sabia ou conhece alguém que não sabia também, veja esse vídeo até o final e compartilhe esse conhecimento com seus amigos não deixando de deixar aqui o seu like ou comentário nesse vídeo. Então vamos lá. Por que essas alterações ocorrem em cicatrizes pós-operatórias? E o que podemos fazer para evitar isso? Trabalho publicado na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica estudou a distribuição de queloide e cicatriz hipertrófica segundo fototipos de pele de Fitzpatrick. Calma, calma. Vamos traduzir um pouquinho esses termos científicos aí. Esse estudo buscou mostrar a frequência do aparecimento de queloide e da cicatriz hipertrófica de acordo com os diferentes tipos de pele. O queloide nada mais é do que aquela alteração de cicatrização onde a cicatriz se torna um verdadeiro tumor benigno de pele que cresce continuamente ou de forma intermitente vai e volta podendo gerar dor e intensa coceira no local não apresentando regressão e tende a retornar se for retirado cirurgicamente. Já a cicatriz hipertrófica é aquela onde o crescimento se restringe aos limites da cicatriz, diferente do queloide que ultrapassa esses limites. E para ficar mais simples essa explicação, a cicatriz hipertrófica é aquela cicatriz mais grossa do que a cicatriz habitual, que pode até coçar com menos intensidade do que o queloide e que tende a recredir com o passar do tempo ou pode não retornar após ser retirada por uma cirurgia de retoque de cicatriz. Assim, esse estudo analisou a frequência desses tipos de cicatriz de acordo com a cor da pele dos pacientes e fez uma revisão das possíveis causas dessas alterações cicatriciais. Primeiramente, podemos citar que o queróide, por ser mais frequente em negros, orientais e hispânicos, tem sido associado à presença do maior número de melanócitos, melanina ou hormônio alfa-estimulante dos melanócitos. Os melanócitos produzem e liberam substâncias conhecidas como hormônios do estresse, que além de secretarem essas substâncias, eles têm também receptores para catecolaminas e serotonina. Assim, os estímulos estressores endógenos, ou seja, do próprio organismo, como doenças inflamatórias ou até a resposta do organismo a uma cirurgia plástica, estímulos ambientais como a exposição solar são capazes de ativar os melanócitos que atuam como sensores do estresse nas camadas da pele. A pele possui fibras nervosas que, em conjunto com os melanócitos, formam o denominado sistema nervoso cutâneo. Esse sistema possui atividades primárias sobre a pele na inflamação, na imunidade, na regulação funcional dos anexos cutâneos como o pelo, na regulação da temperatura, na modulação da homeostase do organismo e na cicatrização. Desse modo, a agressão dos melanócitos pela radiação solar repercutida nessa rede nervosa pode causar disfunções patológicas cutâneas inclusive na cicatrização. Essa constatação reforça uma possível relação entre queloide e sistema nervoso cutâneo, já que as fibras nervosas e os melanócitos possuem a mesma origem embrionária. Estudos mostram que cicatrizes hipertróficas têm maior densidade de fibras nervosas que cicatrizes normotróficas, ou seja, sem alteração. Da mesma maneira, também foi demonstrado que o queloide tem uma maior densidade de fibras nervosas. Ou seja, essas pacientes com cicatrizes alteradas possuem uma inflamação maior por possivelmente ter maior melanócitos e receptores que respondem à inflamação endógena ou ambiental, além de terem mais células nervosas em sua pele. Além disso, a pigmentação da pele também influencia a termorregulação cutânea, ou seja, influencia a temperatura da pele. Em indivíduos negros, aproximadamente 85% do espectro de luz visível é transformado em calor, enquanto em brancos, esse índice é de 55%. Portanto, variações da pigmentação natural da pele, aquelas variações que ocorrem após o bronzeamento, podem acarre... acarretar oscilações da fisiologia da pele e assim no processo cicatricial podendo deixar as cicatrizes alteradas isso reforça o fato de não ser apenas a exposição solar que altera a sua cicatrização mas também a exposição ao calor que muda a temperatura da pele e pode gerar inflamação por isso orientamos também evitar ficar perto do fogão ou ir à praia e clube mesmo que não se exponha a sua cicatriz ao sol pois o calor altera também a sua pele. Com todo esse conhecimento, nós chegamos à conclusão que a exposição ao sol e ao calor podem manchar-se em sua pele, além de deixar sua cicatriz mais grossa, principalmente se você tem a pele mais escura. Por isso, no verão ou em qualquer época do ano em nosso país tropical, você que operou ou que tem manchas de pele deve evitar essa exposição, além de ser recomendado o uso de filtro solar de duas em duas horas, bem como usar roupas leves e, se possível, com fator de proteção também. Não se expondo ao sol ou calor enquanto estiver no processo de cicatrização, com, com sinais de inflamação da sua cicatriz ou da pele, que muitas vezes orientamos enquanto a sua cicatriz ainda estiver vermelha, ou aquela ferida e aquela inflamação de pele ainda estiver vermelha, que podem escurecer também com essa exposição ao sol. Os pacientes ficam ansiosos para darmos uma data, se após 3, 6 meses eles podem tomar sol, mas eu acho que ficou mais claro com esse vídeo que o período não é bem definido, pois dependerá da cicatrização de cada um. Em geral, após 6 meses, a cicatriz está menos inflamada, menos vermelha, e você teria mais segurança, porém pode ser menos tempo a depender de cada paciente. Por isso a importância do acompanhamento pós-operatório. Como conclusão, podemos dizer que mais estudos são necessários para avaliar corretamente as causas da cicatriz inestética e as melhores formas de prevenção, sejam dos queróides ou cicatrizes hipertróficas e a relação dessa tríade de sol ou calor, melanogênese, ou seja, escurecimento da pele e o processo de cicatrização. Eu espero que você tenha gostado do assunto, um assunto bem atual, aí, bem comum, né? bem corriqueiro do nosso dia a dia. Eu agradeço a atenção pelo vídeo e compartilhe e continue atento ao nosso canal para outros vídeos. Muito obrigado!